Um bidel. mas um dia encontrou um sujeito cruel. Ele era bonito, mas sem um tostão. E a pobre garota que amou no vilão. O papai disse não, ela não quis ouvir. E então os bombinhos tramaram fugir. Vai, vai chegar sua vez. A morte virá, não me o freguês, você pode até.